na Índia. Muito obrigado por ter dado play. Ah, já vamos começar. Bom dia, agora com áudio. Bom dia, obrigado por ter dado play. Muito obrigado pela sua presença aqui. Hoje começamos mais uma série em Primeira de Pedro. Na primeira temporada do Leitura Compartilhada, eu fiz toda a carta de Primeira de Pedro. Tem também aqui. Nos links, tem aqui na playlist, a leitura compartilhada, a primeira temporada. São 18 episódios, fico, fiz com mais calma. São 18 episódios, só de 5 minutos cada um em média, porque naquela época a internet cobrava 5 minutos de tempo. Hoje vamos então abordar o livro de 1 de Pedro e vamos tentar enxergar a vida cristã em 3 dimensões. Isso, a vida cristã em três dimensões. Vou te dar mais detalhes no próximo vídeo que você vai assistir amanhã. Por quê? Porque eu quero que você volte. <risos> quero que você venha em todo o livro de 1 de Pedro. É uma carta bonita, é uma carta singela, até porque o apóstolo Pedro, diferente do apóstolo Paulo, ele é mais, digamos assim, é mais sanguíneo, né? É mais... É mais da pele, é aquela coisa mais do sentir, de expressar. Pelo menos essa é a minha percepção quando eu leio as cartas de Pedro. A primeira e a segunda, quando leio os seus depoimentos também no livro de Atos, como vejo como Lucas retratou a sua... A, a sua como, como Lucas retratou, na verdade não, né? como Lucas recolheu as informações a respeito dele, tanto no Evangelho como no livro de Atos, e também a percepção que os outros autores têm a respeito dele, Mateus e João, porque o livro de Marcos, na verdade, são as próprias memórias de Pedro, relatadas pelo, por Marcos. Hoje, a nossa transmissão está sendo é, gravada, porque nesse exato momento, eu estou recebendo um, um marceneiro aqui na minha casa, que vai... Arrumar uma porta do armário, porque o, o ar ar armário, como o São Paulo, São Paulo Futebol Clube, tá correndo risco de cair. <risos> Não podia perder essa oportunidade. Ai, ai. Seja muito bem-vindo à leitura compartilhada, então. Como funciona o Evangelho ou a Vida Cristã em 3D? Tem gente que. Da, departamentaliza a vida como a ah, minha vida emocional minha vida financeira minha vida profissional minha vida de igreja mas você não tem tantas vidas assim para poder experimentar e poder compartimentalizar esses dias desses eu vi uma devocional sobre casamento de um pastor é, um pastor tem, tem gente boa que tem mas ele ele vai numa perspectiva muito pragmática né do dos autores americanos que é tentar compartimentalizar a vida, porque o americano, grande da sua grande maioria, pelo menos os autores que eu tenho tido contato, eles gostam, eles são muito pragmáticos no aspecto da vida, né? Então eles colocam a vida emocional, a vida financeira, a vida econômica, a vida de família como departamentos que podem ser analisados e vistos de forma separada. Eu sou um pouco mais holístico, eu vejo a vida como toda, como um todo. Você não tem como estar bem no trabalho se está muito ruim em casa. Não, não, nós não temos essa capacidade tão boa de suprimir, sublimar, coisas dentro de nós, nós somos uma revolução ambulante, coisas do passado, coisas do presente, coisas ainda que estão por vir dentro da nossa cabeça, misturam e nos fazem reagir à vida de algumas maneiras. Então, a leitura compartilhada de hoje, ou a leitura compartilhada que você vai ver nesses próximos dias, tratará do evangelho ou da vida cristã em 3Ds, não uma vida, uma vida é, departamentalizada. Até porque eu estava explicando agora há pouco a respeito desse pastor, que disse que você não pode levar os problemas do trabalho para casa e os problemas de casa para o trabalho. Olha, eu, eu queria ter essa capacidade de largar os problemas em algum lugar, porque se eu tivesse que largar problemas em algum lugar, eu largaria na lata do lixo. Dos problemas da minha casa, levaria até a lata do lixo, os problemas do meu trabalho levaria até a lata do lixo também, não andaria com problema para lugar nenhum. Acontece que isso não é possível a nossa vida, não, isso eu não acredito nisso, não creio que isso seja possível. Por isso que nós precisamos entender quão profunda foi a transformação que nós sofremos o no novo nascimento e o que necessitamos apropriar-se disso. Creio que esta é a grande dificuldade que temos. Nós não temos, nós temos uma crise de identidade. Nós ainda estamos querendo nos tornar filhos ou filhas de Deus ou querendo provar a nossa filiação a deus de alguma forma quando na verdade isso já ocorreu o que nós temos que fazer é viver de acordo e não viver para sermos filhos de deus ou vivermos de acordo com o que já somos esta crise de identidade reflete em muitas outras áreas como por exemplo a dia desses um jovem me procura e diz poxa eu tenho uma profissão que eu não vejo que ela possa ser utilizada de maneira alguma para missões é como se é, tudo que eu fizer tem que ter um propósito para missões. E sim, tem que ter. Mas não precisa ser um propósito direto. Você. Porque não é. Porque, até porque o conceito de missões que nós temos é o deslocamento do ponto A ao ponto B. Isso não é verdade. Missões. É, mis, primeiro que missões, né? O ato de missão. Ele é um ato que você faz onde você está. O solo onde você está pisando agora onde você está sentando, onde você está assistindo esse vídeo, é o seu ambiente de missões. Porque Deus é o, é o missionário que está em atuação em todos os campos. Então você deve se submeter a Ele onde você está. Onde alguns, como eu e outros tantos que estão por aqui, e aqui uma saudação a Anaise, que está em Portugal, é, outros missionários que nos escutam também, a Thaís e a Magugo, acho que é assim que se pronuncia, eu acho, eu acho que acertei seu nome, acho. É, que está em Buquina Faso, é, outros que estão em Cabo Verde, como, como queridos irmãos que estão ali, outros irmãos que estão é, na Guiné-Bissau, como a Missão Estaleiro, aliás, é, eu queria te fazer um apelo. Nesse 13º, para quem ainda recebe 13º, que acho que é pouca gente no Brasil, mas por acaso, se você for receber o 13º agora, eu sei que muita gente vai saudar dívidas, vai saudar compromissos financeiros, eu queria te pedir um favor, apoia o trabalho de, da Missão Estaleiro, me pergunta como, oh, bujaki me dá os contatos da Missão Estaleiro, Apoio o trabalho da Missão Estaleiro, a Missão Estaleiro tem um trabalho muito bonito, e eles tem, estão terminando de construir a sua sede no Brasil para a formação de missionários, ao mesmo tempo que estão levantando recursos para sustentar os seus missionários na Guiné-Bissau. A missão AIME, também, a missão com a qual eu faço parte, necessita também de ajudas. Nós estamos precisando muito levantar sustento para o nosso missionário que está na Índia, para os nossos missionários que estão no Uruguai, os nossos missionários que estão em tratamento médico no Brasil, os nossos missionários de base. Então, se você puder nos ajudar é, pensando aí no seu 13o, falou: olha, eu vou separar essa parte aqui é, para o 13o. Ou se você puder nos doar uma pizza. Sim, uma pizza e uma Coca-Cola. Esse mês nós já ficaríamos bastante gratos. Me pergunte como e eu te digo como você pode direcionar a sua oferta através do Pix. E lembrando que se você ainda não curtiu esse vídeo, curta. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se inscreva. Deixe um comentário. É muito importante você deixar um comentário porque isso gera engajamento Quanto mais comentários você disser aí, Bruno Amém, Oi Burja, tudo bem? Ou Santos você é Vila, pode fazer uma piada, pode perguntar alguma coisa, mas faça algum comentário nesse vídeo, porque isso ajuda a gerar um índice de engajamento que leva a máquina, essa mão invisível do YouTube, a nos, nos indicar para pessoas que gostam têm assistido conteúdos como esse que eu tenho produzido aqui no canal para abençoar tanto a minha vida, como abençoar a sua vida também. Muito obrigado. Então, se você já fez isso, se você ainda não fez, por favor, faça agora. Lembrando que nessa nesta temporada do, do Leitura Compartilhada, nós estamos tratando todo o Novo Testamento. A nova temporada, nós vamos falar do livro de Salmos. Então, não paramos, não vamos parar com Leitura Compartilhada. Vamos para a terceira temporada. Eu ainda não sei se vamos continuar de imediato, Assim que terminarmos o Novo Testamento Bom, falando sobre a vida em 3D Ela é, ela é assim, nós temos dimensões as nossas vidas E como eu disse, o problema é um problema de identidade É porque você talvez ainda não tenha entendido quem você é em Cristo Jesus E o que foi que ele fez por você Nós tratamos esse tema no nosso pequeno grupo é, no nós, nós, nós, nós, nós, nós, algumas, algumas reuniões para trás, nós falamos sobre essa identidade, é, sobre a necessidade de saber o que Jesus fez na sua vida, qual foi é, a ação e o que resultou a ação do Espírito Santo pelo novo nascimento. Não é algo apenas futuro, mas algo para ser experimentado hoje e agora na sua vida. Então você pode experimentar esse, esse ser, né? esse novo ser que você é em Cristo Jesus agora. E no livro de Pedro nós vamos ver isso. A partir de amanhã, então, nós vamos dar continuidade ao livro de Pedro. O convite que eu quero fazer para você é, se você tem dúvidas a respeito de como viver é, este mundo tão corrido, com, com tantas atividades com tantas coisas a serem feitas e com uma agenda tão apertada e ao mesmo tempo ser servo de Deus ou peregrinos em ação pelo Evangelho, fique comigo nessa, nessa, nessa série que começa agora no livro de Pedro e nós vamos tratar desse tema. Se você tem algum pedido de oração, deixe nos comentários. Eu registro todos os pedidos de oração. Deixa eu te mostrar aqui. É, deixa eu ver se é esse aqui é esse aqui. Todos os pedidos de oração eles vêm para esse caderninho verde aqui. Esse verde do Goiás, esse verde de Andalucia. Deixa eu dizer para você: todos os pedidos de oração estão aqui. Olha só. Tá vendo? Não sei se você consegue ver. Eu acho que não focou bem. Bom, vamos lá. Tá focando, tá vendo? Que eu registro. Todos os pedidos de oração que me chegam eu registro, tá aqui guardado, eu não jogo fora não, eu tenho meu caderninho de oração, coisa que eu aprendi com as irmãs do Coque. Eu tenho meu caderninho de oração, eu registro todos os pedidos de oração aqui, muitas vezes eu volto a perguntar a pessoa se tá tudo bem, se ela sente se tá tudo joia, se tá precisando de alguma coisa, porque a nossa intenção é servir a sua casa, servir a sua vida de alguma forma. Então deixe seu pedido de oração, nós vamos orar agora. Colocando diante de Deus a sua vida. Muito obrigado por você ter assistido a Leitura Compartilhada. Esse, esse episódio agora, esse, esse episódio que nós falamos agora, é um chamamento para o que nós vamos viver e experimentar em breve com a Leitura Compartilhada. Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor venha nos ensinar como sermos cristãos maduros, maduras, vivendo o Senhor a vida dentro do Evangelho e a vida do Evangelho dentro da vida, que venhamos experimentar a grandeza do Evangelho e experimentarmos tudo que o Senhor pode nos oferecer pelo novo nascimento, há coisas e lugares que ainda não experimentamos, Pai, mas queremos que o Espírito Santo nos revele e revele aos meus irmãos e minhas irmãs. Muito obrigado por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por ter dado play.